Primeiramente, Boa tarde a todos. Tu... Pode, ir, pode ir, é. Estou muito feliz com a participação de todos aqui, da professora Franciele, e também a presença do professor Glaucio. E agradeço também a presença da professora Helena, que é a professora substituta. Obrigada é, pelo, ao aluno Rogério por ter acreditado nesse trabalho é, e acreditado nessa defesa, nessa área. Você agora tem um tempo de aproximadamente 30 minutos para sua apresentação. Vamos tentar apresentar com calma, sem pressa, tá bom? Eu vou pedir para que todos os participantes do grupo da banca, por favor, é, fechem as suas câmeras para não ficar muito pesada a internet. Vamos deixar apenas o Rogério é, com a câmera ligada. E eu vou passar o PowerPoint. Então, Rogério, por favor, você me avise, é a hora de passar. Obrigada. Boa apresentação. Bom, podemos começar. É, primeiramente, gostaria de dizer boa tarde é, a todos que estão presentes hoje na minha defesa de mestrado. Também gostaria de agradecer imensamente a presença dos professores da banca. Obrigado por terem aceitado o convite para fazer, para estar comigo nesse momento especial. É, meu nome é Rogério. Esse aqui é o meu sinal e estou faz... fiz a pesquisa aqui em Brasília. Desculpa, volta mais um slide. Aqui eu trago o tema da minha pesquisa, que se intitula por a tradução das placas de sinalização de trânsito, e esse aqui foi o sinal criado para toda vez que for fazer referência às placas de sinalização de trânsito, e uma proposta de glossário em libras para os condutores surdos. Pode passar. Então, aqui eu trago só uma apresentação do sumário, do trabalho, que a gente inicia com a introdução e os outros pontos que serão mais detalhados à frente. Então, vamos começar pela introdução. Esse trabalho ele se insere na linha de pesquisa de tradução e práticas sociodiscursivas desenvolvida no programa de pós-graduação em estudos da tradução, postrade aqui da UNB. E o objeto de estudo dessa pesquisa foram as placas de sinalização de trânsito, de regulamentação, que a gente fez como proposta esse sinal, que se refere às placas de regulamentação, e de advertência, que a gente usa, são as placas de, de trânsito, de advertência, que tem essa configuração de mão, são as duas sinais eh, propostos para esses dois termos. E o público-alvo seriam, então, os candidatos surdos, que participam do, do processo de aquisição da CNH, que conhecida como a cadeira de motorista, ou surdos que já são habilitados, também os tradutores e intérpretes de línguas de sinais, professores e outros interessados da área. Como justificativa, é, eu trago como uma vivência, enquanto cidadão surdo, que participou do processo de obtenção de CNH, há 25 anos atrás, quando eu fiz é, a proposta, e nesse, em todo esse tempo até hoje, desde que eu tentei tirar minha carteira de motorista, eu não percebo muitas melhorias no processo de acessibilidade linguística para o surdo, nesse processo. Eu também sou membro do grupo de trabalho do DETRAN, DF, é, participo dessa equipe que trabalha para conseguir melhorias, então, para tradução de materiais para o público surdo. E, finalmente, ele se justifica também pela necessidade de, da tradução das, dessas placas de sinalização de trânsito para proporcionar uma clareza de entendimento dos comandos que existem nas placas, nas diferentes placas, sobre que pode passar. Então, o objetivo geral é traduzir para a língua de sinais brasileira o significado das placas de sinalização de trânsito, propondo um glossário para o condutor de surdos. Objetivos específicos têm como identificar uma est a estrutura é, são três objetivos específicos, né? O primeiro dele é, de, é identificar a estrutura do DETRAN para o surdo que quer solicitar a, a, a, e fazer a prova para obtenção do CNH, buscar materiais didáticos em língua de sinais que já existem para obtenção de CNH no Brasil, e, por último, identificar os processos de tradução que envolvem a semiótica para a língua de sinais. porque quando a gente precisa fazer esse processo da tradução, uma tradução de placas imagéticas para as línguas de sinais, a gente usa o processo da tradução semiótica. No capítulo 1, um, a gente desenvolveu ele em três tópicos. Né? Acho que é para voltar no slide anterior, desculpa. Então, no primeiro, a primeira parte do capítulo 1 um fala sobre o Detran e sua estrutura, a segunda sobre a carteira de motorista e como o sul, o sul consegue tirar, e a terceira parte sobre o material didático de Libras encontrado no Brasil, se existe algum. Agora pode passar, Brita. É, ele só estava conferindo a velocidade da fala, que está tranquilo. Aqui, apresenta então, no capítulo 1, um, na primeira parte, a gente destrincha toda a estrutura do DETRAN, como eu tentei fazer de forma resumida aqui nesse slide. E é, ele tem como... A gente traz toda a forma como ele o DETRAN é estruturado desde os órgãos que vêm acima dele. A gente tem a diretoria, depois tem o SENATRAN, e o detradf, aqueles que são responsáveis por, que tem o apoio do intérprete. Espera só um minutinho, esse slide está um, tá um pouco pequeno para acompanhar, eu tentei aumentar aqui e não consegui, mas eu vou continuar. Obrigada. É porque eu fui tentar ver se eu tinha que aumentar e acabou saindo da tela, mas agora já voltou. Então tá, pode passar. É, Tuxi, desculpa, clica no, na porcentagem para voltar para 100%. Fica do lado direito, nessa barrinha embaixo, do na parte de baixo do slide. Isso, agora voltou para 100%. Tudo bem, pode passar. Então, aqui a gente trata dos, das categorias de carteira de motorista, que são, que são possíveis de ser tiradas. A gente sabe que tem categorias A, B, C, D e E. E, de acordo com a legislação, é, apenas de direção de trânsito, os surdos só podem tirar a carteira de motorista da categoria A e B, né, que são veículos motorizados com duas ou três rodas, que seriam as motos, os triciclos, ou então de quatro rodas, que tem um peso de até 3 mil, 3 mil, e 500, é, 3, 3 mil quilos e 500 quilos. e a lotação máxima de nove pessoas. Então, as categorias de nível C, D I, e E, é, os surdos não podem tirar essa habilitação. E aí existem alguns casos de surdos que gostar, teriam interesse de tirar a habilitação para a categoria D, que talvez exista alguma possibilidade, mas que a gente pode tentar abordar essa possibilidade mais à frente. Então, no capítulo 1, um, também é, contextualizando toda a, a parte de de base do trabalho, a gente traz a legislação que garante a acessibilidade linguística, então a gente apresenta a lei de acessibilidade, é, a lei de Libras, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é, a, a lei 10.098 de 2000, a lei de Libras 10.436 de 2002, o Estatuto é, 13.146 de 2015, e a resolução do CONTRAN. E, então, a gente explica detalhadamente nesse capítulo o que, que cada uma dessas legislações trazem como regulamentação e como os recursos para, na página 50, depois mais para frente, na última resolução a do CONTRAN, a 558 de 2015, que fala também sobre a possibilidade de usar o intérprete de Libras na, na, no todo o processo do, de habilitação de pessoas surdas. Aqui a gente tentou de trazer de forma um pouco mais detalhada. É, visual, né, e resumida o processo pro, que o Sudo tem que fazer para todo o processo as etapas que tem que ser passadas para o Sudo poder tirar a, a CNH. Então, primeiro você vem com o um cadastro biométrico, depois a avaliação psicológica, depois o exame, a aptidão física e depois o curso é, de o curso teórico técnico da da autoescola. Infelizmente a avaliação e o cadastro biométrico, a gente não tem participação dos intérpretes, tradutores de, de libras. E, então, no curso do DETRAN, também a gente não tem intérpretes de libras, a gente está tentando melhorias, para que são 40, 45 horas de horas aula, que, a princípio, não tem o acompanhamento dos intérpretes de libras. Aí, depois, a gente tem a prova teórica, e aí, na prova teórica, tem a possibilidade de ter o um acompanhamento, então, do tradutor e intérprete, do profissional tradutor do intérprete de língua de sinais. E, então, o curso tem um curso, que é um curso de prática de direção. Algumas escolas, alguns cursos oferecem o um atendimento de, acessível com um profissional intérprete acompanhando, alguns não. E aí, finalmente, antes de tirar a carteira, você tem a prova prática. Dependendo do, da região, se são, são uma região que tem mais conhecimento com relação à acessibilidade, você tem pessoas que podem acompanhar, que aceitam acompanhar o intérprete de Libras acompanhar, e dependendo, nem, nem isso não aceita. Ele está falando sobre a existência de um instrutor surdo aqui em Brasília que pode participar da prova prática em língua de sinais. É, pode passar. Aqui a gente fez uma, um, tenta, uma coleta de imagética de material didático em libras que tem a tradução de placas de, de, de, trans, de sinalização Aqui, é, o Denatran, ele é o órgão, como ele era chamado antigamente, que hoje ele tem um outro nome, que tem por objetivo é, auxiliar pessoas que estão tentando tirar a carteira, tem, é, traz uma cartilha é, de, de trânsito de, para prevenção de acidentes. Então, aqui também foi outro material didático que a gente encontrou, é, que é o material do Detran, mas esse não, ele, ele é todo em português, e aí no site tem, tem uma acessibilidade em língua de sinais que dá para acompanhar é, o, o conteúdo, mas alguns sinais, por exemplo, o sinal de trânsito, esse daqui, tem alguns sinais que não são específicos da área, mas é um, um, um recurso bom, com, com uma sinalização boa também. Esse daqui é um outro material é, de encontrado, um material didático, disponível também no DETRAN, que também eu, a gente, na, na análise, foi um material que, que foi muito bem elaborado. Pode passar. Esse aqui é um site que foi. A gente tentou encontrar, na, na, na fase de pesquisa, né, de coleta de dados, de pessoas que já tenham um, um vocabulário na área de, da, da área de, da, do Detran. Então, esse aqui é um canal no YouTube que traz informações sobre, sobre como fazer a prova da área. Infelizmente, ele parou o último vídeo publicado já faz algum tempo, mas também é um canal é interessante de ver. Pode passar. esse daqui é é o canal do Cristiano que também ele faz bastante divulgação de vídeos da área de trânsito e aí ele tenta detalhar e trazer a, a, a explicação da, dos temas da área de trânsito é um canal bem interessante de divulgação para os surdos para o público que a gente trabalha. Pode passar. Esse também é, é um canal de um rapaz de Minas, que também faz vídeos de, de conteúdo para divulgação também na área de trânsito, que traz abordagens abordagens diversas da área de, para de produção de conteúdo para ensino de trânsito para sul voltados para para público surdo pode passar nesse site aqui é um site já um site nacional um site oficial que trazem várias informações e que tem a tradução, a janela né, com o intérprete de Libras acompanhando a informação que está sendo passada de vídeos, de, vídeos de, de informações em geral, que também é bem, foi bem interessante, a gente usou ele como fonte na nossa pesquisa. Esse aqui é um livro, é, mas aí é, vai, traz já também o questionamento sobre a, a, a, a, a forma como esse material didático é. é trazido, né? E aí o questionamento sobre se os materiais impressos eles são realmente acessíveis ou não. E aí ele traz as, as legislações, é, as placas de trânsito, as placas de sinalização, né? E e aí ele usa, por exemplo, a uma outra placa de trânsito e que, em que ele usa e sinaliza no desenho A gente encontra o mesmo desenho de sinal Para conceitos diferentes e temas diferentes E isso traz um pouco de, de questionamentos Quanto à a, a acessibilidade do material Ainda no capítulo 1 um, A gente aborda a questão da macro e microestrutura Das provas de simulado Que são feitas A gente sabe que tem simulação né, das provas do Detran, porque o SUD ele pode, ele, o, o aluno ele acompanha né, o curso, depois ele pode fazer um simulado antes da prova para ver se ele está conseguindo acompanhar ou não. Então, esse aqui é só um exemplo dessa prova do simulado. É, pode passar. No capítulo 2, a gente aborda, os é, traz a linha de pesquisa e, e é tenta abordar sobre os estudos da tradução, fazendo um panorama breve, é, e depois logo em seguida os estudos da tradução e interpretação da língua de sinais no Brasil e a, a tradução dos materiais didáticos e provas do DETRAN pra, na área da intersemiótica. Aqui... É, é, Jacobson, esse aqui é o sinal Foi o teórico utilizado como, é, como referência Em que ele apresenta as três categorias tradutórias né? A primeira categoria tradutória seria a tradução intralingual Que seria uma tradução na mesma língua a tradução interlingual, de uma língua para outra, e a intersemiótica, que ela traz uma tradução é, entre signos verbais e não verbais. Né? A, o nosso, a nosso trabalho ele tem um foco maior na tradução intersemiótica, mas a gente acaba é, passando também pelas outras categorias tradutórias. Pode passar. No capítulo 2 a gente apresenta também aspectos é, históricos importantes, né? trazendo um contexto do, do, da, da Libras e do Sul, da, da cultura surda, desde do, de 1800, do Congresso de Milão, passando pelos outros anos, pelas diferentes marcos regulatórios, até 1990 quando a gente tem, então, é, profissionais de, da área de tradução e interpretação de línguas de sinais começam a aumentar, a serem mais, fazer mais, mais presente na sociedade, e, então, em 2016, a gente finaliza esse, essa, esse resumo, né, com a parceria que existiu entre a Finesa e a Febra para construir melhorias pra, para os profissionais e para os surdos, e então, é... Em 2000, passando, então, pelo decreto de lei, pela lei de Libras, em 2008, por outras melhorias que aconteceram, e fazendo um breve panorama histórico do, dos acontecimentos macro-regulatórios importantes para a comunidade surda. No, aqui a gente... Traz é, materiais didáticos com referências do Também baseado em Jacobson, de 1887 Falando sobre a, a tradução intraligual E sobre a, as questões semiótica Como, por exemplo, nessa placa que a gente vê Que fala sobre a, a, o que é proibido de estacionar A gente sabe que quando a gente tem um... um a gente está diante de uma placa dessa, a gente tem que fazer uma tradução intersemiótica para entender o significado daquele sinaliza daquela sinalização e o que ela está tentando fazer para que a gente entenda o que, ela, o que aquele sinal está tentando comunicar. No capítulo 3, eu trago a... ele também foi dividido em alguns tópicos, né? e aqui está a estruturação de... do capítulo 3, que é a apresentação da metodologia. Primeiro, a gente faz uma abordagem da natureza da pesquisa, segundo, a gente faz a definição do objetivo e do público-alvo, terceiro, a recolha do material magético e, finalmente, a organização da ficha terminográfica. No capítulo 3, é onde a gente tem a parte mais relevante do trabalho, que é quando a, a gente faz essa pesquisa exploratória do, da coleta de dados, onde, que a gente tenta encontrar para ver se existem outras, outras referências que, que trazem para o trabalho e, e apresenta também a abordagem da, da metodologia de pesquisa que é de que é qualitativa e com, a, com a análise das placas então aqui estão as, as etapas né do percurso metodológico primeira a primeira etapa que a gente já, eu já expliquei que foi a definição da estrutura a segunda etapa então que foi essa recolha do material e que a gente que eu já apresentei sobre outros recursos que eu vou apresentar melhor e aqui a terceira etapa que, como ela é organizada Pode passar que a gente vai detalhar agora Na apresentação Então aqui é a etapa 2 Que foi a recolha de material imagético Das placas Então a gente fez uma seleção das cores Então as, em vermelho são as placas De regulamentação Que o sinal estabelecido Para isso seria essa Esse em, em amarelo a gente marcou as placas De advertência que tem a configuração de mão assim. E, finalmente, as placas de indicação. O nosso foco do trabalho seriam as placas de regulamentação e advertência. A gente não conseguiu se aprofundar ao ponto de abordar também as placas de indicação. Pode passar. Então, foram usados três livros como referência, né, como base de dados para a coleta, coleta imagética desse material, das placas de sinalização de advertência e regulamentação. Esses aqui são os materiais utilizados. Pode passar. E aqui a gente vai falar, então, sobre as placas de regulamentação. As placas que são vermelhas. É... Então, o que acontece? Nas placas de, as placas de regulamentação, elas são sinalizações de proibições ou obrigações que o condutor precisa respeitar. As, não, desculpa, pode voltar, por favor. Ah, Só, só rapidinho, é, aqui a gente sabe que as placas de regulamentação elas são vermelho e tem esse formato, com exceção dessas duas placas aqui, que é a de, de a preferência e a de pare, mas que também elas se inserem nessa categoria. Agora sim, pode passar, obrigada. Então, aqui a gente traz as placas de advertência que são sinalização de alerta, né, em que os usuários, os condutores têm, que, são, têm avisos que eles precisam estar alertas a potenciais perigos ou obstáculos, e a maioria das placas de advertência tem esse formato, por isso escolher desse, dessa configuração de mão, com algumas exceções. Pode passar. Então, no nosso trabalho também é importante salientar que nós fizemos uma coleta de dados, uma busca de outro, e encontramos, então, uma referência na Espanha que traz a sinalização de placas de trânsito e, de, e traz a definição de, de, de é, termos da área de trânsito, não de, não de forma muito detalhada, mas que tem uma proposta parecida com as placas aqui do Brasil. Né? Então, tem algumas referências de placas que são parecidas, com exceção dessa última, que lá, quando é proibido alguma coisa, eles não usam aquela tarja vermelha indicando a proibição, o que é algo que nos chamou a atenção. Então, aqui, é, a gente, no capítulo 3, ainda, a gente, na etapa 3, a gente fez a organização e a elaboração da ficha terminográfica. E aí você tem a né, entrada em, com, com através da imagem, da definição, e aí eu apresento a configuração de mão do sinal é, de, da placa, e então, por meio do QR Code, você pode fazer acesso à sinalização do sinal. Aqui também só um modelo também da ficha terminográfica, utilizada para as placas é, de advertência, Pode passar? E finalmente, no capítulo 4, a gente trouxe uma proposta de, de um glossário, né, em que a gente aborda a macro e a microestrutura de um glossário monolingue e aí usa como e faz também uma proposta de tradução dos itens de uma prova de simulado da, do Detran. Então, aqui a gente, eu trouxe para apresentar a macroestrutura do, do glossário monolíngue, a, uma metodologia escolhida para fazer. E aí a pessoa pode entrar, é, fazer acesso, e, e aí tem esses quatro itens, quando, logo que ela entra, e ela pode clicar para ir direcionando. Aí, aqui tem a entrada. Você pode ver que é, você pode escolher a, como a entrada du, duas formas. Ou em português, por exemplo, se eu sei o nome da, de uma placa, placa de pare, né? eu posso digitar a palavra, escrever pare, e ela já vai ir direto para a placa de sinalização pare e já traz todo o, o, o, o termo, né? Aí, se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que está entrando, mas eu não lembro qual é o nome ou que, qual é a palavra da, que eu uso para fazer uma pesquisa daquela placa de sinalização, então eu posso fazer uma busca por imagética pela entrada de imagens. Então, eu posso duas duas, ter entrada das duas formas, ou é, digitada, né, escrita né, em português, ou por sinal, por imagem. Aqui a macroestrutura do, da proposta do glossário, a gente traz a, a, a explicação das cores que são usadas nas camisetas para identificar o que, que é cada parte da macroestrutura. E aí tem é, verbete, definição, nota e avaliação linguística. E aí ainda fazendo a apresentação da macroestrutura do Gossário, essas aqui são as pessoas que trabalharam junto, trazendo é, op, é, comentários, questionando algumas questões, tra, tra, é, de, apoiando todo o trabalho para melhor, a melhoria do que a gente estava produzindo. Então, Manuel, esse aqui é o sinal do Manuel, também a, a Flávia. A Kering, Henrique, o Henrique e Licia e também e o Então essa aqui foi a equipe que trabalhou junto com a gente e, e fez toda parte do processo de apoio do desenvolvimento de validação. Aqui trazendo a, a ficha terminográfica como ela foi produzida. Então a gente tem a entrada é, a definição, a nota do que seria o significado né, do, da, daquela placa e, finalmente, o QR Code com a sinalização do sinal que Aqui também a gente traz um exemplo de como ficou, foi produzida as fichas. E aqui é importante relem, é, relembrar com relação os parâmetros e configurações de mão é, que foram utilizados para cada sinal-termo. Então, essa, esse daqui foi, um, foi um, uma, é, uma configuração de mão que a gente escolheu baseado na forma geométrica mesmo da placa que foi com a qual ela faz referência. Essa configuração de mão que traz das placas de sinalização de advertência, a gente usou essa configuração baseada também na forma geométrica, né? Essa daqui é a exceção para a preferência e o último, a última configuração de mão, ela é mais aberta, indicando uma forma circular. Depois eu vou apresentar de maneira um pouco mais detalhada. Aqui, por exemplo, a gente tem o sinal de pare, que é um sinal de obrigatório que você usa então essa configuração de mão esse aqui é uma placa de advertência Então aqui você vê que elas são as duas são para parar mas são elas trazem contextos diferentes conceitos diferentes de do que você como você tem que responder quando você vê aquela placa uma é, é parada obrigatória então você já sabe que é uma placa de regulamentação que usa essa configuração de mão. Né? dessa forma para indicar se aquilo é uma regulamentação ou a de advertência você usar então vai usar então a outra configuração de mão e isso tem é, na hora da prova é, você precisa saber claramente a, a diferença dessas duas definições então a, aqui eu trago a microestrutura né aqui por exemplo a gente traz um exemplo de um sinal trifásico é, pedir para Tuchi passar o vídeo por favor essa aqui é, uma, é um simulado de como seria na, na prova do DETRAN, a gente fez a proposta usando o simulado. Então, aqui é a pergunta, né, esse sinal, ele indica o quê? Então, ele faz A, opção A, curva esquerda, a opção B, curva em S à direita. A opção C, pode indicar o desvio à esquerda. Ou a opção D, que indica obras à direita. E aí você pode clicar na resposta. E aí ele mostra. Aqui é um outro exemplo. Ele sinaliza aqui, então, o enunciado da questão. E depois sinaliza as opções de resposta. O sinal indica semáforo trifásico, opção A, opção B, semáforo à frente, A, C, passagem de sinalização de pedestre, e veículos, ou D, cruzamento à frente. E aí, quando você fica na resposta, ele indica, aliás, que é, é, é o suficiente para a gente ver o trabalho que foi produzido, só um exemplo mesmo. E a gente fez uma proposta, né, de, no, no trabalho a gente traz mais questões, mas não vou trazer todas aqui na apresentação por conta do tempo. E aqui, finalmente, eu trago as considerações finais. É falando sobre como a acessibilidade linguística do DETRAN está em construção, a gente ainda tem muito o que melhorar, é uma, uma questão de muita relevância para a sociedade, para a comunidade surda, mas a gente está trabalhando para isso. Né? De forma geral, no, nos diferentes Detrans, a gente encontrou pouca acessibilidade, ainda não é um, um lugar que tem, que a gente pode dizer que é acessível para os surdos, a gente nós temos foram encontrados conteúdos nas redes sociais que servem como apoio podem ajudar mas eles precisam ter mais divulgação e ser mais constantes né as placas utilizadas no trabalho são placas de abrangência nacional né então de relevância realmente é, que alcança todo o público surdo e da comunidade interessada a nível nacional, a gente precisa incentivar a elaboração de materiais didáticos em livros, e esse é um dos objetivos desse trabalho, para que a gente promova, então, de forma efetiva é, a participação dos surdos na comunidade e a formação específica do condutor surdo, né? Instrutores examinadores surdos e bilíngues seriam importantes para ter uma maior acessibilidade da comunidade surda, mas como eu já disse anteriormente, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem apenas um surdo, que inclusive nós parabenizamos por, estar, por ter conseguido alcançar esse lugar, mas a gente precisa ter uma maior abertura para que outros surdos sejam formados instrutores, possam ser contratados e ter uma, uma relação de igual para igual com os alunos e futuros condutores surdos. E, finalmente, a tradução das placas para libras, é, a gente traz essa proposta tentando incentivar que existam novos estudos na área de tradução, então, é, de libras e intersemiótica no Brasil. Era isso? Obrigada. Aqui eu trago as referências que foram utilizadas durante o trabalho. E, finalmente, obrigado. Obrigado por estarem presentes, assistindo essa apresentação. Obrigada, Rogério, pela sua participação. É, desculpa um pouquinho de ter ultrapassado o tempo da nossa apresentação, mas isso é normal acontecer, é, é importante que a gente apresente esses contextos é, e as traduções no, do processo de tradução no DETRAN, que é de extrema importância. Então, eu agradeço mais uma vez. É, agradeço à intérprete Helena por ter feito a acessibilidade para a língua portuguesa e agora eu convido a professora Franci para fazer as suas considerações é, sobre a dissertação do Rogério. É de extremo importante que a professora Franciele, é, ela é especialista nessa parte de terminologia na língua de sinais, é, a sua pesquisa é, é muito importante para nós, é uma referência então, agradecemos muito a sua participação, é de extrema importância as suas considerações e opiniões a respeito desse trabalho para é, também ajudar nessa área de terminologia na UNB para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho. Obrigada pela sua participação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite na participação dessa banca, eu me senti muito honrada é, por esse convite. Então, quando me mandaram um tema, eu achei muito interessante. É, é difícil a gente ver trabalhos nessa área do DETRAN. Então, é, aqui a gente tem outras, outros sinais, né? A gente tem uma variação linguística na minha região. Então, quando você me mandou a sua dissertação, é, eu preferi fazer é, a leitura dela, né? E a minha a leitura foi muito prazerosa, é, com uma linguagem muito boa, é, eu não precisei fazer várias paradas para poder fazer, entender, para fazer o entendimento, aprendi muitas coisas em relação ao Detran. É, a gente tem uma diferença de, de área de atuação, né? eu trabalho na área de psicologia e tive a oportunidade, então, de aprender a partir do seu trabalho é, sobre a área do Detran. Para abrir parabenizo sobre a forma como você escreveu, né, foi muito prazeroso a minha, a sua leitura. Quando eu fiz a minha pesquisa também, a gente tinha poucas coisas escritas em relação à psicologia, eu imagino que no DETRAN também tenha sido assim, então eu parabenizo por tantas coisas que você conseguiu escrever. Parabéns, Rogério. Então, vamos começar o nosso processo de considerações. É... Eu vou mandar por e-mail é, aquelas considerações que a gente faz sobre cada uma das, das, das, das páginas. É, eu fiz algumas marcações em vermelho, é, em cores diferentes, que depois eu vou mandar para você. São poucas coisas que você precisa corrigir, já está quase tudo 100%, então não precisa se preocupar em relação a isso mas durante a leitura, na leitura do seu resumo, eu achei que ficou bem claro o que você apresentou, é, tem pouquíssimas correções ou quase nada para fazer em relação a essa parte do seu trabalho. Eu queria que você fizesse uma complementação sobre essa questão do, do trabalho é, que você escreveu sobre a sua experiência do DETRAN, né? Eu acho que você poderia conversar um pouco mais sobre isso, de como que foi esse seu processo, esse período é, e como acontecia essa acessibilidade, que a gente sabe que tinha muito pouca acessibilidade é, há algum tempo atrás. Então, eu, eu, eu fiquei curiosa um pouco para saber como que acontecia é, quando você entrou no DETRAN, né? é, quando você tirou a sua carteira. Eu fico imaginando como que era esse processo de acessibilidade. Né, então eu acho que você podia fazer esse, essa, é, falar um pouco também sobre como que foi esse seu processo de, de, de, de um tempo atrás, né, e como que foi esse, é, esse, esse processo de acessibilidade: se ela existia, se não existia, se ela era precária, de como que aconteceu isso algum tempo atrás. Então é importante você colocar. Esse, essa visão histórica desse processo é, Eu entendo que nós somos parecidos né, Em relação a, ao uso da língua portuguesa Que temos português como segunda língua Então eu queria ver a sua primeira Só um minutinho Só um minutinho que eu vou... É, derramou aqui um pouquinho de chimarrão na, na sua seu trabalho. Aqui no sul a gente sempre fica meio atrapalhado porque fica com chimarrão perto e acaba derramando nas coisas. Então, você usou alguns termos que eu não conhecia, que são vocabulários próprios do DETRAN. Então, é, eu estava pensando... E é, em relação à língua de sinais e à língua portuguesa, para ficar um pouco mais fácil da gente fazer a compreensão das, das, das palavras, né, dos termos. É, então, talvez seria melhor você fazer um pequeno parágrafo mostrando essa relação das pessoas surdas. Eu vou fazer, eu vou, por exemplo, mostrar uma história que aconteceu aqui. Eu fui no DETRAN para resolver uma questão da carteira de identidade e na, a secretaria do DETRAN me informou que tinha um surdo que ele não sabia a língua de sinais e que ele já estava há um tempo tentando tirar a carteira e não conseguia ele não conseguia passar na prova, já tinha algum tempo que ele estava tentando fazer e não conseguia. O irmão desse surdo me falou que é, ele nunca tinha tido é, nenhuma multa de trânsito em todo o tempo que ele dirigia. É, então, é, eu queria saber, é, por exemplo... Como que hoje você pode então assim é, a, não existia esse, essas sinalizações de, de os sinais específicos na, na área do Detran. Então, eu gostaria de saber essas propostas que você tem em relação ao à sinalização desses termos se eles podem estar ajudando os surdos de alguma forma porque por exemplo eu não conheço alguns sinais em relação ao detran né é, algumas terminologias usadas nessa área e a, é, por causa até mesmo por causa dessa dessa de português como segunda língua então a gente tem essa essa limitação em relação ao português por causa da segunda língua então é, a gente talvez pudesse ver alguns vocabulários específicos na área que pudessem favorecer os surdos a, entender, é, a é, é, entender melhor a leitura dos textos em português é, e que tivesse uma tradução adequada para que o surdo pudesse compreender melhor esse material. No, na trabalho do seu material, ele entrega apenas, assim, a, as placas, né? É, talvez a gente pudesse também ajudar, é, vai ajudar os, os intérpretes, talvez, em relação a alguns sinais, mas seria importante também a gente trabalhar com outros tipos de vocabulário, de vocabulário para ajudar também os indivíduos surdos a entender melhor o português como segunda língua. É, eu vi também em uma parte do seu trabalho é, e eu tive um pouco é, tive, teve que ter um pouco de paciência para fazer a escrita né porque nós precisamos claro todos os dias é, os outros eles precisam ter um pouco mais de paciência em relação a algumas coisas né então assim é, eu fico imaginando que quando eu li a sua dissertação e a partir do seu histórico, a gente vê que os surdos eles precisam ter um pouco mais de paciência, até para fazer algumas conquistas do dia, é, do dia a dia. Então, às vezes, o surdo, por exemplo, é, precisa levar um acompanhante, uma mãe ou um pai que seja intérprete, que faça o papel de intérprete, que na verdade eles não são, né, para poder oferecer esse tipo de acessibilidade. É, então às vezes a gente não tem um intérprete e precisa levar outro, outra pessoa para fazer esse papel de intérprete né então é verdade que a gente tem essa limitação, então é importante que a gente tivesse a possibilidade de ter um acesso ilimitado para é, é, conquistar essas essas os, que coisas que são do nosso direito, direito de todos os cidadãos então é, é importante realmente você colocar esse termo de paciência, que foi um termo que, que me causou até assim, é, é, uma empatia quando eu li seu texto, porque realmente a convivência, do, a experiência do surdo realmente é uma experiência de paciência em muitas áreas da vida. Na última parte desse, desse texto, onde eu fiz essas marcações, é, não dá para ver, a gente, não, a gente não consegue ver o que está escrito, professora? Do manual que você usou? A nota de rodapé? Onde que você é, pegou essa citação? Então, qual foi a fonte de informação? É bom você colocar também. Eu tenho uma pergunta para você. Você encontrou alguns materiais em língua de sinais na Espanha, foi isso? Foi um site, não é um material didático, é um site. Em todo o mundo você não encontrou mais então, tem um só lá na Espanha? Então, na verdade, a gente fez uma pesquisa em quatro países. A gente encontrou alguma coisa na a gente, procurou na Índia, mas também não conseguimos encontrar o material. Tem, teve um outro país. Na Itália, na Costa Rica, a gente fez uma pesquisa também em outros países, é, na Costa Rica, é, aí na Costa Rica ela fez referência sobre alguma, algum, alguma coisa de um site da Espanha, e aí foi então que a gente conseguiu chegar nesse, nesse site espanhol, mas foi a única coisa que a gente conseguiu. Tá é importante você colocar esse material também. É importante você colocar que, além da Espanha, você conseguiu essas informações em outros países também. É importante você colocar no seu trabalho e explicar. É, eu sei que, é, que, que são poucos, mas é importante você colocar. Mesmo que seja gestuno também, se você tiver encontrado alguma coisa, em língua de sinais universal, você pode colocar. Eu achei um pouco difícil, né, de fazer a leitura dessa, desse seu gráfico, dessa sua imagem. Página 34. É como os surdos é, conseguem a carteira de habilitação. Eu já vi, é, eu não lembro direito mas eu lembro de que existe sim um, a possibilidade de você em tirar essas carteiras. Então, como que você, é, como que foi o início dos surdos conseguirem esse é, essa, é, essa carteira de identidade, essa carteira de motorista? Você sabe? É... Então teve tem algumas histórias mesmo de, de um contato com outras pessoas que contam sobre como foram o processo que tal não não inserir no trabalho talvez pudesse inserir mesmo é porque o que parece é que a, a, a forma como a gente conquista esse direito hoje tem a ver com o que a gente já teve no passado então seria importante você ver é, algumas fazer uma retrospectiva de uma roda de conversa talvez e convidar algumas pessoas surdas é, que tenham essa carteira de motorista, que possam ajudar a, é, a direcionar essa possibilidade para que os surdos tenham a possibilidade de tirar esses outros tipos de carteira de, de motorista. É, eu sei que existe esse registro, mas é, precisa procurar aonde está, e aí eu posso te dar. Eu não tive tempo ainda de fazer isso, é... Mas eu vou ver, eu sei que existe esse registro guardado aqui em algum lugar e eu vou procurar para te dar. A segunda coisa que eu queria te perguntar para você é sobre o direito do surdo ter o tempo dobrado para a realização da, da prova. Isso não é apenas no DETRAN, é num é, âmbito geral de concursos você poderia colocar o número da lei que dá esse direito do surdo de fazer esse tempo adicional de prova. E também o vídeo em língua de sinais, a prova em vídeo. Então, é bom você colocar quais, foram as, quais são as leis que garantem esse direito. Ah, tem uma coisa aqui que eu queria conversar com você, na página 35. 35. que o surdo ele tem mais campo visual do que os surdos, do que os ouvintes. Você sabe me explicar por quê? O a, o input de, de informação do surdo é mais magético. né? Então, por exemplo, quando ele está fazendo cursinho de trânsito, é, você tem uma pessoa, que, o professor, por exemplo, está dando aula. Ele ele está dando uma aula expositiva, é, falando tem, é, falando diversas informações, enquanto que o surdo, ele está focando, prestando mais atenção naquelas imagens que estão sendo passadas, né? Então, ele tem essa... essa a, a, a acuidade visual parece que mais forte em comparação com o ouvinte. É, é, é, é, é comum a gente ouvir isso também, que os surdos parecem que têm uma, uma visão mais... É, melhor né, do que é, os ouvintes, mas não existe uma prova científica em relação a isso. A gente tem uma experiência é, de vida de que a gente tem realmente essa acuidade visual melhor do que o dos ouvintes, mas a gente ainda não tem uma prova científica em relação a isso. Então, é, a gente realmente a gente tem essa... É, essa percepção visual melhor e a gente consegue decorar melhor, uma memória visual melhor do que a dos ouvintes. Então, eu gostei de você ter colocado isso, porque é uma realidade em relação aos, à comunidade surda mesmo. É, não existe um sistema que diga a quantidade de surdos que tem a carteira de motorista. Então, é, não, não existe assim uma, uma, uma ideia de quantos. É, surdos eu sei tem? que aqui em Brasília Você já a gente tinha uma marca, mas acho que o sistema também mudou e parou de fazer essa marcação do, na CNH. Porque seria bom também a gente qualificar né, a porcentagem de surdos, se são muitos, se são poucos, é, o, o que, que falta de acessibilidade, porque às vezes esse, esse, esse percentual pode mostrar uma falta de acessibilidade. É, como que é esse percentual nas cidades, nas cidades menores, é, que os surdos eles precisam vir para as cidades, talvez para os centros das cidades para poder fazer uma prova que tenha mais acessibilidade. Então, talvez esse percentual seja importante para a gente fazer esse tipo de avaliação. Página 38. Você falou que você fez uma busca da sua, é, na sua pesquisa. É, é, como é que foi feita essa pesquisa da, é, dessa organização visual que você fez do seu trabalho? É, mas ela estava dentro do que? Desse material? É, estava tá dentro de que material? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa online. E aí, como um condutor surdo, por exemplo, se ele está buscando informações sobre o Detran, é, se, aí tem, por exemplo, tem alguns sites que tem um avatar, que você, você tem o, o botão de acessibilidade, e aí ele abre... Só que na hora de, de ler o texto e fazer essa tradução para língua de sinais, é um texto com muitas falhas, né? Ele não consegue acompanhar o contexto... De, do, do texto, fica uma tradução, uma tradução quebrada, parece, uma comunicação com falhas, né, que a gente não consegue compreender de fato o que está escrito no site. Então, a gente tem essa, esse botão de acessibilidade, mas é uma acessibilidade com falhas, que não entregam para a gente a informação real do que está sendo, e também não é confortável de acompanhar, né, tem, por exemplo modelos de carros, marcas de carros, você tem o, o, pedestre. o, o pedestre, mas algo, muita sinalização, muitos sinais que são usados ficam faltando e não conseguem passar o, a informação geral do texto. Eu vi é, que no site do governo a gente também usa é, essa tecnologia assistiva, né? Sim. É uma pena Porque existe uma, uma, uma falha Na interpretação mesmo é, Eu vi que você viu que tem alguns sites Do Detran que existem Algum tipo de acessibilidade é, Alguns materiais didáticos Eu vou fazer uma sugestão Para você que você faça uma tabela que mostre é, onde você encontrou o site, quais são os sites que tem, o material didático e libras, que você possa organizar isso de forma que a gente possa ver ela mais sistematizada. É, quais são os materiais didáticos, o que, que tem em cada uma dessas regiões do DETRAN se tem ou se não tem, então a gente coloca região e coloca site acessível, material didático acessível, e aí a gente vai é, fazendo esse checklist em relação aos estados e os materiais acessíveis ou não, eu acho que ficaria uma, mais visual. Eu gostaria que você é, escreve, escrevesse um pequeno parágrafo, é, na página 43, você escreveu um pequeno parágrafo sobre símbolo? De cadeirante? Você usou esse pequeno símbolo? É, ah, você usou esse pequeno símbolo. É importante que vocês façam um pequeno parágrafo é, é, falando sobre isso. E é um outro tipo de acessibilidade também. É, é, são são dois, dois tipos diferentes né, de acessibilidade. Então, é importante a gente diferenciar essas duas coisas. Ficou parecendo, assim, que o, que o cadeirante ele precisa de intérprete, né? Então, é bom você separar esses dois tipos de acessibilidade. É, porque a sua dissertação, ela está ela bem sistematizada em relação ao surdo e ao intérprete. Então, só para não correr essa confusão de informação. Tá certo. Na página 47. você pesquisou em todos os sites do Detran, certo? E você abriu cada uma das, das, das abas que tinham? Ou você fez só um, uma pesquisa geral no Google? Como é que foi? Cada um dos, dos sites do Detran, foi isso que você fez? Foi, Eu entrei em todos os sites, é, às vezes é, fazia uma busca pela internet mesmo para tentar abrir em todas as abas e conseguir ver se como que era o como que era o formato tudo mais então acho legal você colocar isso importante você colocar é, no seu trabalho que você que você pesquisou em cada um dos sites do Detran tá essa é... É, aqui é. em Brasília só tem um instrutor surdo registrado. Oh, yeah. Um instrutor. Eu nunca imaginaria isso. É bem... Fico feliz de já ter um, né? É, é uma informação importante para a comunidade surda. Na página 54. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um material didático, certo? Você podia colocar uma imagem desse material didático. Não, tá certo, eu acho que faltou realmente colocar. É, realmente é importante colocar então, uma foto, né? Sim, isso. eu concordo, acredito que seja importante colocar a imagem, sim. É, eu fico imaginando assim, se existe uma relação entre o governo e o DETRAN. Como é que foi essa criação desse material didático? ele. Por ele. É porque o DETRAN, ele, ele fica abaixo, inclusive lá tem, tem cadastrado, o, tem o cadastro de, do, das secretarias dos departamentos e ele fica abaixo do, de um outro departamento que tem no, no trabalho. É, é, eu sei que existem é, trabalhos diferentes de acessibilidade para autistas, para cadeirantes, e aí é, talvez os dos surdos também estejam incluídos é, nesse, nesse programa. É, então, é, se no futuro é, a sua dissertação, por exemplo, podia ser é, entregue nessa região, é, para essa área do governo, para que houvesse mais uma é uma padronização nos sinais em todo o Brasil o resto aqui é, foi tudo muito bem durante agora no capítulo da metodologia página 81 Sua dissertação é dentro do pós certo? Na área de tradução. Então, você trabalhou com tradutores e intérpretes, na área de tradução e interpretação. Eu só tem uma frase que eu queria que você deixasse ela mais clara na página 81, é, acima da citação que você fez. É a última frase acima da citação. essa frase eu queria que você explicasse um pouco melhor para mim o que ela significa que eu não consegui entender muito claro, foi muito claro para mim, compreender página 81, 81 86, 86, desculpa troca de vivências na academia pode favorecer o desenvolvimento essa parte que não ficou clara a convivência com profissionais, intérpretes e também o grupo de profissionais surdos na área de tradução. Que estejam focados em trabalhar na área de trânsito. Quando fazem tem essa troca com profissionais do, da área de tradução e profissionais da área de trânsito, Conseguem desenvolver um trabalho melhor. Não, não tem como desenvolver um trabalho separado, só uma equipe que tem conhecimento na área de tradução e uma equipe que tem conhecimento na área de trânsito. A gente precisa trabalhar é, em conjunto para conseguir desenvolver um, um, uma proposta relevante. Não, tem que trabalhar então, junto. Os... Então, o grupo do Detran junto com os intérpretes é, tradutores da UNB, né? Então, eu achei que você poderia preparar uma tabela mostrando esse grupo. Os participantes deste grupo, qual foi o perfil de cada um deles. Porque na hora da validação dos sinais, você, na página 87, é, os conceitos, eles ainda parecem um pouco, parece que ainda não estão claros. Então, que existem perspectivas diferentes dos participantes. Então, isso vem também porque cada participante tem uma experiência de vida diferente. Então, durante essa validação, é importante a gente ver é, o que, que é a equipe, é, o que, é, qual é o perfil de cada um dos participantes da equipe. Porque aí não é qualquer pessoa que faz essa validação, né? Eu não, não sei quem são essas pessoas. Como é que foi a escolha desses profissionais, desses participantes? Existir, existir, é, houve uma regra para fazer essa escolha? Então, a professora Tuscha, é, por exemplo, participou de, de bancas comigo algum tempo atrás já, né? E, e a gente teve uma discussão muito grande em relação a essa questão da validação dos sinais. Porque é exatamente em relação às, às equipes de, que participam de validação. Quais são os perfis dessas pessoas que participam desse, desse processo de avaliação? Então, isso é muito importante. É, eu, eu fiquei sem saber quais são é, essas características, né? É, então, hoje a gente tem mais uma flexibilidade maior, talvez aceite melhor, é, como é que faz essa, essa participação né, de pesquisa, eu sei que a gente teve uma discussão muito grande, há algum tempo atrás, em relação a isso, né? É, e a, a Tux teve essa experiência, a professora Tux esteve comigo nessa experiência e sabe como é que foi. Rogério? Eu fiz um contato com um grupo de profissionais, né, professores da área de linguística, que já têm uma experiência e o um conhecimento na área de proposta de da área de terminologia, que trabalharam junto. Mas é, tem uma questão também com relação a, a outras pessoas que com relação à disponibilidade, né? Também que de pessoas que poderiam estar participando ou não. Então, eu concordo com você e por isso é importante você colocar isso na metodologia. Qual foi o perfil dos participantes, qual o tipo de formação que eles tiveram, qual foi o tipo de escolha que você fez. É, quais são os critérios utilizados para selecionar as pessoas que vão participar desse grupo de, de validação? Uma outra pergunta que eu queria fazer. Aí que eu perdi ela aqui, rapidinho. Já estou quase terminando. Na sua proposta é de uma língua, do glossário monolíngue, não é isso? Eu fiz a leitura, é, vi a imagem, vi os textos, vi as tabelas. Então, para mim, é semibilíngue. É a minha opinião, porque tem algumas coisas em português. Quando a gente tem uma língua só, a gente vai ter só a língua de sinais mas eu vi que no seu tem algumas informações em português, então talvez você pudesse conversar junto com a sua orientadora, professora Tucci, para ver se existe essa possibilidade de, de ser semi-bilingue. Depois você conversa com a professora Tucci, não tem problema. É, então eu acho que você também deve rever algumas terminologias que você colocou, se são te, é, terminologias ou léxicos. Às vezes ela, ele, é, ele, ele é, escreve terminografia terminográfico. ou lexicográfico, e às vezes lexicográfico, então você precisa ver qual que você quer, para que área você quer fazer. Então, é normal que no final da escrita a gente já esteja um pouco cansado mesmo e aconteça algumas é, confusões na hora da escrita. Mas, é, no mais, eu gostaria muito é, de parabenizar a sua escrita, ela foi muito boa, as tabelas foram muito bem elaboradas, o QR Code nos... Eu abri todos, ficaram ótimos, foi um trabalho muito bom. Eu estou ansiosa para ver o site pronto com todo, todo esse material. Eu gostei muito da, da proposta que você fez do site, acho que ficou bem claro. E aí eu queria mostrar só um exemplo aqui, é assim que você vai colocar no site? Não, esse é um modelo de proposta, a gente não não pensou porque a gente precisa de verbas e recursos né, para construir uma proposta oficial de como ela iria para o site, isso aí seria só um modelo imaginado. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, nota, definição, elas estão em português, certo? Por isso que eu estava me perguntando se ele não seria semi bilíngue Realmente, eu vou conversar com a professora tushi e a gente... Chegar um veredito. Eu acho que é isso. Tem algumas outras coisas que eu marquei, mas eu vou mandar em PDF para você, você faz a leitura e, e, e faz as correções. É, também algumas correções da BNT, algumas coisas de formatação, é, em relação às citações, aos autores, é, mas não ficou faltando nenhum na sua referência bibliográfica. Sim, eu vou mandar para você depois, sem problema. Eu vou mandar tudo isso, mas é, por enquanto é isso mesmo. A minha parte termina aqui. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pela sua defesa, parabéns à professora Tush pela orientação. Agradeço muito o convite. Parabéns. Eu espero que você continue seus estudos. Eu quero continuar participando de momentos como esse. Bem, muito obrigada, professora Franciele. É, tenho certeza que foram contribuições importantes, pontos e questões importantes que foram apontadas, em complemento agora com a participação do professor Blasio também. Quanto à questão da validação, é uma questão que nós devemos pensar mesmo em um momento de entender de que forma isso se organiza, e de que forma deve ser esse processo de validação mesmo na UNB, mesmo a crítica que eu aceito. Bem, bem agora bem. convido o professor Glaucio, é, e que também o professor Glaucio é uma referência na área no que se refere às pesquisas de tecnologia e também à questão da variação linguística. Então, é um professor, é tradutor de português, línguas e sinais. E desde já agradeço a participação do professor nessa banca com suas sugestões, que poderão com certeza é, ter o objetivo de melhorar bastante o trabalho. Graziela está sem som, não estou ouvindo a Graziela, desculpa. Fala de novo, Grazi, para a gente ver se eu. Acho que ela saiu e vai entrar de novo. Aumentando só um pouquinho, tá ótimo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, quero agradecer a professora Tushi, o mestrando Rogério, foi pelo convite, novamente, de participar. Fico feliz, porque anteriormente eu participei da qualificação, como dei algumas sugestões, e percebo que, ao ler o, o trabalho, obtive, obtive resultado quanto às suas melhoras, às suas alterações. Sua dissertação de mestrado apresentou um tema muito interessante def para defender. É uma proposta de glossário, essa, justamente para pessoas surdas vai contemplar pessoas surdas que queiram se habilitar como condutores, fazendo então a tradução dessa sinalização de trânsito, as placas de trânsito. A sua pesquisa de mestrado também mostra diversos aspectos, diversos, diversos teóricos acerca de terminologia do DETRAN. várias fichas terminológicas, mostram as diversas placas de trânsito e suas traduções. Então, isso é um avanço nos estudos dessa área. Para melhorar a comunicação, também a acessibilidade da pessoa surda. Também facilita o trabalho dos tradutores e intérpretes e a necessidade das informações que são importantes para os surdos ao tirar sua habilitação. Então, Essa pesquisa, ela é de ajuda em diversas áreas, para diversos profissionais. Com foco na pessoa surda ao tirar sua habilitação. Esse, o uso do glossário será muito útil para a comunidade a vivência social da cultura surda também o contato com essas informações sobre direitos acerca da cultura é de necessária base para a busca de informações e permitir então que amplie o léxico e as expressões lexicais É, é real a necessidade de acessibilidade nesse contexto, a necessidade linguística em todas as suas possibilidades, em todas as suas áreas. Por isso, a sua proposta de pesquisa, eu acho, que irá contribuir muito, eu entendo que o conceito dela vai contribuir e os tipos, né, por, por transmitir os tipos de placas, né, em toda a sinalização de trânsito e a tradução dela para colaborar, então, com a acessibilidade. Então, de fato nós vemos que é uma, uma, uma pesquisa muito informativa. Agora eu vou apresentar alguns, algum, alguns pontos de vista que eu tive, né? o meu ponto de vista que eu tive é o seu trabalho. Então, ainda não, tá, não chegou totalmente no final, mas eu percebi que algumas coisas é possível você avaliar e ver se pode aplicar no seu trabalho. Na página 21, eu sugiro que você use o termo Libras. LSB não, Libras. Porque está na lei, é o termo usado na lei. Com foco no direito assegurado ao indivíduo surdo. E a central do DETRAN vai poder, então, é, ter acesso a, a forma que está é, assegurada na lei, a mesma terminologia. Né? Então, é, é tudo pautado em português, tudo é colocado ali em, em português, mas você pode usar, então, essa mesma terminologia para garantir um padrão na terminologia mesmo, não, um padrão terminológico para acessibilidade. Na página 26, a lei de número 3.1, 5 bar, 315 bar, de, de 96 1 eh o 967 967 1967 A na página 26 Fica um pouco difícil a leitura, então, nesse momento da tradução, você pode, na tradução, tentar colocar, transcrever de uma maneira mais clara a informação. É possível algo rápido a ser feito, para ficar mais, uma imagem maior para a leitura, para melhorar a leitura. Eu gostei da sua proposta sobre discussão da discussão da análise. São informações que constam lá no site do Detran e nós percebemos que tem a ver com, a sua, com o seu ponto de vista colocado na, na pesquisa é interessante que seja colocado ainda uma proposta que vá trilhar um caminho, continuar a trilhar um caminho para essa pesquisa, e abaixo, quando tem o link, é interessante que você coloque de maneira mais clara, está um pouco mais confuso, um pouco difícil de encontrar o link ali, para o surdo procurar e encontrar as informações que deseja, de uma maneira autônoma. Então, é bom que você explique isso. Porque colocar o, o motiv, os motivos para isso. A funda, dar uma fundamentação à proposta. Colocar a sua opinião, então, por que que você fez daquela maneira. A sua base. Colocar, então, a base que te motivou a fazer daquela maneira. Então, a sua opinião. O seu título geral na... Sobre o seu tema geral, o foco do tema, é importante que você coloque, por exemplo, na página 50. O material didático. Você coloca material didático em libras. Há algo no Brasil? Uhum. Há algo no Brasil, isso é a frase. Material didático. Eu acho que a gente sabe, vai ser mais fácil entender que é. Aquelas, tudo que foi retirado ali, foi retirado, tem base numa lei. É geral, mas também mostrar o seu foco. Uma leitura rápida. Tem vários outros pontos que eu acho que você pode analisar e pode adaptar. Depois eu entrei. Na página 59. A sua escrita, eu percebi que houve variação de linguística porque alguns sinais ali são diferentes do uso aqui no DF. Mas é bom você pontuar, ou um, colocar um exemplo. Não é o foco do seu estudo, mas é interessante que você, ao trilhar, ao conduzir a sua pesquisa, você mostre a sua, a, a, o desenvolvimento disso na hora da... da, da porque é um fenômeno, né, esse processo, a variação. Então, a pessoa vai encontrar no seu trabalho, nessas traduções que você faz ali, é, a variação que existe. Isso para dar a base teórica. Na página, página 113, você colocou... Sobre a sua apresentação, do, se apresentou o seu glossário. Você também concorda com, te, com os termos? Está disponível por e-mail? O seu e-mail ali? Eu não entendi. Como, você concorda com o quê, primeiro? Qual é a sua proposta? É bom você mostrar... Aonde você quer chegar? Os exemplos de variações que você recebe, né? Porque eles estão, eles podem estar ali. Mostrar que a língua, ela tem o seu poder, né? Ela tem, é uma forma de empoderar usando a língua. Talvez você possa validar agora alguns desses sinais. Você pode, no futuro no seu doutorado, aprofundar e trazer ainda mais resultados. Então, você coloca esse aspecto no seu trabalho, na sua pesquisa, você está dando uma abertura para você continuar as suas pesquisas. Uma explicação rápida sobre isso. Quanto à metodologia, você colocou três etapas, certo? A, sua, a ficha terminológica na página 97 Mas você explicou sobre os parâmetros Você não apresentou a ficha Você apresentou em outro momento É bom você colocar a, na página 97 a ficha porque, porque a ficha é o protótipo É o seu protótipo da pesquisa então, é ali onde está registrado os termos, os termos que você encontrou para o seu glossário. Ali é o seu modelo, a sua proposta. Eu já encontrei vários, mais ou menos 20 propostas em língua de sinais na sua ficha. E essa é mais uma. É uma nova. Então, é bom que você acrescente isso. Não, certo. Eu vou me organizar à vontade. A Franciele, a professora, pontuou, falou um pouco sobre a ABNT, que é de grande importância, tá? é, é, formatado segundo as normas da ABNT, toda a sua estrutura, e quando eu li, eu gostei da forma, para mim estava ótimo, estava segundo as normas. Eu não tenho perguntas sobre isso, eu li, achei tudo bem claro, é, e como eu também estava na sua qualificação, e agora vi então a sua defesa, eu vi que você progrediu bastante. Então você me apresentou resultados Seu trabalho Parceria Sim, é um trabalho em parceria com o Detran É algo que pode continuar e desenvolver mais ainda Pessoas surdas vão ter mais possibilidades de informação com o seu trabalho Só um tópico que eu, que eu acho que você gostaria de acrescentar Na parte de objetivos específicos quando você falou semiótica. Na verdade, tradução intersemiótica. Você substitu... É só substituir semiótica por intersemiótica. Eu agradeço a intérprete pela paciência, pela paciência sempre, a professora Tucho, o Rogério, Franciele. Obrigada. Muito obrigada. Bem, então, agradeço ao professor Glaucio, muito obrigada. É, o professor Glaucio ele trouxe questões relevantes realmente é, para o desenvolvimento da pesquisa do Rogério. É, foram desafiadores durante a pesquisa, que são dos parâmetros. E aí eu perguntava por que isso? É, qual a importância? Eu falava, meu Deus! Coisa confusa, eu pues, não, mas é porque de fato eles conseguem nos mostrar que a questão paramétrica ela traz um conceito em si. <risos> e assim como seus desdobramentos. Por exemplo, o professor Glaucio, ele tem em sua pesquisa é, a questão da base paramétrica. Então, com isso, é uma proposta que pode ser o início de de muitas outras que são relevantes para construir esse quadro em fichas até o presente momento, de termos, de glossários, de sinais termos, enfim, e acrescentam muito mais à proposta a ser apresentada. É, agradeço também a questão do de vocês, quanto a variação, a professora Franciele assim, também explicou que nós, a respeitar os sites dos estados, tem uma questão de variação de sinal, e aí a gente fica em dúvida, é uma variação real, ou isso é uma questão mais estadual de explicação de uma terminologia com base em uma iconicidade mais forte. Então, quando o Rogério apresenta, depois, então, é, é uma questão importante que deve ser mencionada. Então, agora, é, eu vou pedir ao Glauco e à professora Sanciel que nós três vamos nos retirar para uma outra sala, a fim de deliberarmos sobre a apresentação do evangelho e se temos alguns comentários. E logo retornaremos. Logo retornaremos para essa sala. Rogério pode ficar aqui, aguardando aqui. Então, a gente vai fazer a leitura da ata hoje, dia vinte e nove de julho do ano de dois mil e vinte e dois. O grupo da banca, composta pela presidente, professora Patrícia Tucci, professora Franciele, é, membro externa, e professor é, Glaucio Castro, membro interno do Postrade. E também professora Helena, como professora substituta. Hoje, a banca de avaliação do, de mestrado do aluno Rogério Feitosa tem como resposta a aprovação. Parabéns, Rogério. Tem algumas coisas, tem muitas coisas para a gente corrigir. E nós temos 35 dias para devolver é, essas correções para a secretaria. É, e também, antes, enviar para os dois professores avaliadores para fazer uma leitura final. Em relação às regras da BNT... em relação às correções de algumas siglas, em relação a libras e LSB, e também algumas textos complementares, como a tabela, um perfil dos das pessoas que participaram é, da validação dos sinais. Então, a gente também a gente vai fazer essa correção de obras lexicográficas e termi terminográficas, que ficou um pouco confusa no final do seu texto. A questão das imagens também. E das glosas. Então, algumas coisas simples, mas que a gente precisa fazer as correções, porque é muito importante é, para o momento da impressão a gente ter esse texto perfeito. É, a banca explicou várias coisas importantes sobre essa divulgação do material, é, a importância de mostrar é, esses sinais para todo o Brasil, a importância que isso vai ter para ajudar outras pessoas e outras pesquisas também, outros grupos de pesquisa, é, que possam se unir a nós é, nessa nesse processo de pesquisa. Então, é muito importante. Então, agora, eu queria... Parabenizar o mestre Rogério. Parabéns pela sua luta e conquista. Gostaria de agradecer também toda a família do Rogério, a esposa, que sempre esteve junto com ele, firme, apoiando os dois filhos também, por entender esse momento de trabalho. Muito obrigada, Liliane. É, eu estou muito feliz. Muito obrigada também, Tô. A todos os grupos, ao grupo de todas as pessoas que participaram desse processo de avaliação e de formação do material, muito obrigada a todos. Agora o mestre Rogério, a palavra é sua. Gostaria de agradecer também, cumprimentar esse momento de agradecimento. Um agradecimento muito especial para professora Tushi que me acompanhou, me acompanhou por todo esse tempo trabalhando no mestrado. Me incentivou, trouxe várias provocações que me fez crescer né, como acadêmico me fez crescer em conhecimento e me trouxe diversos ensinamentos. Professor Glaucio, também a professora Franciele por estarem aqui, aceitar fazer parte dessa banca, também desde a qualificação, trazendo sugestões e com o objetivo de trazer melhorias mesmo para o trabalho do mestrado. Também agradecer a equipe de intérpretes, a intérprete que deu a voz, também muito obrigado. E, principalmente, como não deixe, poderia deixar de agradecer a pessoa mais importante, que é Deus. né? A minha esposa, os meus dois filhos, a minha família, por estarem, inclusive, me vendo. É, às vezes, queriam, meus filhos queriam atenção e eu não podia dar porque estava dedicado no trabalho, né? na conclusão do trabalho. Também a professora tudo já falou, mas a toda a minha família, muito obrigado por todo o apoio. E agora... A ideia é justamente essa, Vamos vou descansar um pouco, viajar depois de fazer as devidas correções, mas também trabalhar na divulgação do, do, do resultado né? do trabalho. Muito obrigada. Agora eu gostaria de agradecer a todas as pessoas é, que, para a gente... É, a pessoa que, faz, que fizeram a mágica da tecnologia. As pessoas que fazem a mágica da tecnologia. É, é, é, agradecer o pessoal da CECAD. A Ricardo. Ricardo, a que sempre esteve presente aqui. E muito obrigada por ter ajudado nesse momento com, os power, com o PowerPoint, com o Rogério. Muito obrigada pela ajuda, de coração. Muito obrigada mesmo. E é o grupo de, de intérpretes também, que fez acessibilidade para o português, aos quatro, as quatro intérpretes que participaram desse momento, muito obrigada. São quatro, quatro mulheres fortes. Rogério, muito obrigado por acreditar hum. na minha orientação, e também obrigado pela oportunidade de conhecer vocês, por esse momento de troca, de aprendizagem. Muito obrigada. Te vejo. É, a gente se encontra segunda-feira à tarde para fazer as correções, tá certo? <risos> <risos> Professora Franciele, muito obrigada. Professora Braucio, muito obrigada. Agora, as pessoas que quiserem podem abrir a câmera para cumprimentar o Rogério. Estão liberadas já. Obrigada, obrigada a todos que estiveram presentes mesmo virtualmente né, nesse momento <risos> comigo. Obrigada. O grupo do Detran, muito obrigada. As pessoas do Detran, muito obrigada, as pessoas do Detran. O grupo muito obrigada pelo todos, apoio, do treinado, pelo do pessoal do, do mestrado e doutorado uhum. em linguística, muito obrigada. A Rogério ficou feliz em ver vocês ah, João. presentes aqui. Obrigada, certo? Muito obrigada. Muito obrigada, um beijo a todos. Obrigada. Novo mestre, parabéns. Bom, é... Novo mestre, obrigada. Tchau. Obrigada.